Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente. Muito tempo que a gente não aparece por aqui. Pessoal, a minha sacada aqui para você hoje é a seguinte: não deixe que as pequenas coisas atrapalhem o seu dia. É muito comum que no nosso dia a dia nós convivemos com pessoas negativas, pessoas que estão às vezes de mau humor, isso acaba nos incomodando de certa forma, né? Para que você não fique assim. O que, que eu quero dizer para vocês? Não deixe que as pequenas coisas do seu dia a dia, às vezes um desentendimento, um mau humor, atrapalhem a sua qualidade de vida. Certa vez eu li um livro é, que dizia que na cidade do Colorado, nos Estados Unidos, existia uma grande árvore, uma árvore gigantesca. E essa árvore, ela tinha mais de 400 anos, segundo os naturalistas. Ela resistiu a temporais, resistiu a raios, resistiu a trovoadas, resistiu a furacões durante 400 anos. E o que, que aconteceu? Certa vez um exército de pequenos insetos acabaram invadindo essa árvore. Insetos que eu, como você, poderíamos esmagar com a própria mão. E acabaram que matando essa árvore. Qual que é a moral da história desse trecho do livro? Não deixe que as pequenas coisas, o seu pequeno dia a dia, não deixe que as pessoas... Te joguem para baixo com pequenas coisas que não fazem diferença para a sua vida. Siga em frente, seja um vencedor, um guerreiro. Tá bom, pessoal? Eu espero que você reflita sobre esse assunto e realmente coloque em prática. Seja uma pessoa totalmente positiva, transforma a sua vida em algo melhor. Você pode, você é totalmente capaz. Se você gostou aí dessa lição, deixe um comentário aqui, sua opinião, marca algum amigo tá? e compartilhe se você gostou da mensagem. Que Deus abençoe você. Tudo de bom. Renato Galhardo. Tchau, tchau.